E dessa vez, senhoras e senhores, estamos de volta no meu Centro de Vila Nível 11, já que vocês querem mais vídeos de Clash of Clans, e eu resolvi trazer aqui com mais frequência a progressão do meu Centro de Vila Nível 11, em busca de ser um Centro de Vila Nível 11 full. E galera, eu gostaria de agradecer a vocês a todas as dicas que vocês me mandaram no vídeo anterior, principalmente a dica de que a, o farm na Liga Cristal está muito bom, e também... Que eu estava desperdiçando meu Elixir. Já que eu não estava utilizando aquela mecânica de você poder atualizar alguns muros. Utilizando Elixir aqui no Clash, né? Então, como vocês podem ver, eu tinha bastante Elixir acumulado no episódio passado. E utilizei esse Elixir para colocar todos aqueles muros novos aqui, ó, para o nível 9. Então, consegui aqui colocar vários muros novos para o nível 9. E colocar todos os restantes que estavam no nível 6 para o nível 7. Agora eu vou colocar os nível 7 para nível 8. E utilizar o Elixir para colocar do nível 8 para 9. Então. Eu vou fazer isso e todo lixo que eu tiver conseguindo eu vou utilizar para atualizar pelo menos esses meus muros novos para nível 9. Já dá toda uma diferença no meu layout, né? Então beleza galera, eu quero mostrar para vocês o que, que eu estou fazendo aqui para farmar e o que, que eu estou utilizando para conseguir esses resultados. Vocês podem ver que a única coisa que eu estou utilizando atualmente é esse morteiro. Todo o meu ouro até então eu estava utilizando para colocar o meus, os meus muros e também... É, colo... eu acho que eu não lembro se eu já tinha colocado meu bebê dragão aqui para nível, o nível máximo dele. Depois do meu bebê... Depo... depois do meu bebê dragão, vai faltar aqui apenas o feitiço de clone. Pra gente ficar full laboratório de centro de vila nível 11 E você vai me falar, pô Godinho, você falou que tava bom o farm na Liga Cristal Por que você tá com 2.800 troféus aqui na Mestre 2? Bom pessoal, porque quando eu saio ou recebo uma chuva de ataques De pessoas que realmente estão descendo pra farmar lá também Então quando eu saio, quando eu volto e aí tem 200 troféus a mais na minha conta Então eu tenho que sempre ficar utilizando aquela mecânica Deixa eu só acelerar isso daqui eu tenho sempre que ficar utilizando aquela mecânica de você ficar atacando com seus heróis. Joga o seu herói, perde o troféu, beleza. Joga o seu herói, perde o troféu, encerra o ataque. Joga o seu herói, perde o troféu, encerra o ataque. Até eu descer lá pra cristal. Mas. Vale muito a pena, olha só esses ataques que eu tô conseguindo fazer, encontrando algumas vilas abandonadas, olha só que delícia de Centro de vila nível 11, 450 mil de ouro disponível, 301 mil de Elixir, quase 5, mais de 5 mil de Elixir Negro, e eu consegui dar 3 estrelas utilizando apenas gigantes, magos, bárbaros e arqueiras, então realmente... Vale muito a pena você descer, abrir mão um pouco dos seus troféus, abrir mão um pouco do bônus das ligas pra você encontrar vilas como essa daqui. Galera, olha só... Deixa eu não acelerar não, porque... Ah não cara, aí ó, beleza, dá pra ver aí que eu consigo um resultado muito tranquilo, uma coisa que eu alterei na minha estratégia anterior pra agora, é que agora eu tô utilizando um feitiço de cura na minha estratégia, por quê? Porque como eu tenho o meu grande protetor no nível 20, ele consegue aí manter as minhas tropas intactas por um bom período de tempo quando eu utilizo a habilidade dele, e é exatamente esse momento que eu utilizo o feitiço de cura. Então eu coloco, na verdade, feitiço de cura e uso a habilidade do grande protetor. E aqueles meus gigantes que sofrem muito contra as defesas de centros de vilão nível 11, né? Que acabam com com eles de uma vez e prejudicam muito essa minha estratégia de gigantes. Exatamente esses gigantes eu consigo proteger com esse feitiço de cura. Então eu consigo prolongar a vida deles bastante utilizando a habilidade do grande protetor com o feitiço de cura. Então eu tô rece... Eu tô... Ah! Tô gostando dos resultados e é isso. Vamos só acelerar aqui agora, vocês podem ver que eu consegui um, uma três coroas fácil, tranquila, realmente muito de boa, utilizando uma estratégia que normalmente eu utilizo para atacar um dos lados da vila e conseguir aí cerca de 50, no melhor, 70% de dano total, levando aí cerca também de 50 a 70% do recurso disponível. Então eu sempre tenho que atacar por bastante recurso, já que eu só vou estar roubando ali de 50 a 70% dele, ele tem que ser realmente muito interessante a gente poder utilizar, a, a gente poder atacar de fato. A grande vantagem de você descer a, da, da Liga Campeão, no meu caso ali, pra Liga Cristal, pra Liga Mestre, Mestre 3, até Mestre 1 em alguns, alguns casos, é que você encontra vilas mais fáceis para atacar. Quando você tá ali na campeão 2, campeão 1, um, você vai enfrentar só pedreira. Então coletei aqui os meus recursos e tô acelerando aqui pra gente poder fazer um ataque. Voltando ao raciocínio, a gente só vai encontrar pedreira, né? Vila no estilo da minha, pra mais. Então realmente a gente vai sofrer bastante na hora de atacar. Uma coisa que eu também posso falar para vocês é que eu tô variando aí as minhas estratégias de ataque. Tanto com a Valkyria quanto... Com os gigantes, tá? Quando tá sobrando lixo negro igual agora, tô com 100 mil de lixo negro, não tem com que gastar lixo negro. Eu utilizo as valquírias para atacar, que aí tem resultados bem melhores, tá? Então o que é que eu quero mostrar? Eu não tenho mais aqui, ó, nada para utilizar, além desse feitiço de esqueleto que eu particularmente não gosto, não uso. E não vejo necessidade de atualizá-lo. Eu já tenho ele no nível 2... Talvez quando eu ficar aqui com meu bebê dragão, né, é, no nível máximo, talvez eu coloque aí, já que eu vou estar com o Elixir Negro sobrando, o meu feitiço de esqueleto pra nível 3, né, ele vai até nível 4, se não me engano. A outra estratégia básica que eu tô utilizando é Full Valkyrias, olha só. Só que também tem uma outra estratégia que talvez seja até mais interessante no meu caso, que é utilizando aqui oito gigantes pelo menos, tá pessoal? Por quê? Porque eu sinto uma, uma, uma carência muito grande quando eu começo o meu ataque com as Valkyrias. O que, que eu devo fazer no início, né? Eu jogo espalhado, jogo concentrado... O que, que acontece? Eu não posso iniciar meu ataque utilizando os meus quebra-muros, porque normalmente, às vezes, tem uma torre do mago na extremidade da vila, e isso vai prejudicar meu ataque, porque vai matar os meus quebra-muros, e eu não vou quebrar aquela primeira fileira de muros. Eu não posso começar... Na verdade, eu posso, mas não é muito bom começar nem com as alquírias, nem com os meus heróis, porque às vezes eles se espalham, e aí acaba não sendo muito interessante em alguns casos, né? Em alguns casos, se espalhar até que facilita. Mas... O que acontece é que esses primeiros gigantes eu posso colocar para quebrar uma primeira defesa, para atrair as defesas inimigas e ficar mais fácil para utilizar o meu quebra-muro. Porque a partir do momento que eu quebro a primeira fileira de muro, eu concentro mais as minhas tropas no centro do meu ataque, né? Então beleza. Olha só, pessoal, mais uma das vantagens de você conseguir aí é, descer um pouco da sua liga. Olha só esse centro de vila que eu encontrei não valia muito a pena atacar ele. ele, não tinha tanto recurso assim, eu acho que ele era tão atacado que ele acabou não tendo muito com o que sobrar pra gente poder roubar, mas olha a facilidade que é pra gente, na verdade eu gastei tudo isso daqui, porque eu encontrei um grande problema, na verdade assim eu acho que é um problema muito chato pra mim, em relação a esse novo sistema de treino de tropas, é que quando você faz seus ataques e não utiliza todas as suas tropas, você ferra a sua estratégia anterior, né, porque fica sobrando tropa anterior e aí tem tropa sua pronta e aí vira aquele rolo que você não sabe o que faz com aquelas tropas e vira uma estratégia toda fodida que você não vai saber como utilizar, porque às vezes fica com 30 gigantes e 10 magos, e aí ferra a minha estratégia totalmente, então o que que eu faço vocês podem ver que eu tava sobrando 4 feitiços de terremoto, eu fui e utilizei aqueles feitiços de terremoto meio que na sobra literalmente, só para quebrar aquelas três fileiras de muros desse layout sensacional desse cara aqui ó o Daile do clã Daig Daigli, <risos> o clã dele é o mesmo nome dele, então... Enfim, né? a vila dele é top. Dá pra você entender... E eu acho que você talvez passe por isso. Se você passa por isso, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber se não é apenas eu. Eu sempre passo por isso, aquela necessidade sempre de gastar todas as minhas tropas. Talvez eu pudesse economizar o elixir negro ali daqueles quatro feitiços de terremoto. Mas infelizmente, se eu não faço isso, eu fico com oito feitiços de terremotos prontos e também. E depois eu não vou poder utilizar a minha estratégia normal. Porque oito feitiços de terremoto é completamente inviável, né? Enfim, dá pra entender. Que esse novo sistema tem suas vantagens, tem, tem suas desvantagens Mas de modo geral eu acho que as vantagens superam as desvantagens Talvez uma nova mecânica aí já seja o suficiente Pra gente, pra gente poder utilizar melhor esse novo sistema de ataques Pra gente não ter que necessariamente gastar todos os, é, os nossos feitiços Ou todas as nossas tropas em todos os ataques Por exemplo, esse último ataque aqui foi um ataque muito tranquilo E que eu não precisava gastar tudo Principalmente na, na, na série Iniciando no Clash, no meu Centro de Vila nível 7, eu passo por isso muito, porque às vezes eu não preciso gastar tudo pra atacar ali um Centro de Vila nível 6, por exemplo, e aí eu tenho que gastar tudo porque senão eu ferro a próxima estratégia. Enfim, dá pra gente entender, espero que vocês tenham e gostando da minha progressão aqui no Centro de Vila nível 11. Só mandar um salve aqui pra galera do Bacon Elite aqui no Clash of Clans também. Mandar um salve pro Wagner, co-leaderzão aí, que sempre me ajuda bastante. Pro Emo, pro Fênix, pro Sinistro, pro Alisson e pra todo mundo que estiver online aí. Valeu, galera. Espero que vocês estejam gostando. Mais vídeos de Clash of Clans pra vocês. Se vocês querem sugerir alguma coisa, querem que eu faça alguma coisa diferente, deixa aqui nos comentários. Eu costumo acompanhar praticamente todos. E resp oh! responder a maioria deles. Não, a maioria não, assim, alguns. alguns, a maioria não, eu apelei, né? <risos> Espero que vocês estejam gostando, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e clicar no sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo. O YouTube anda me trollando, não anda entregando os meus vídeos pra galera, eu ainda quero fazer um, um vídeo falando um pouco mais sobre isso. E é isso, vou ficando por aqui, falou um grande abraço do gordinho, galera, e até a próxima!